Eu só consigo apanhar esta luz ao fim de semana e às vezes está cheio de novo em céu que eu nem consigo apanhar esta luz. Por isso, se por acaso conseguirem e virem a luz a entrar de uma forma super perfeita no vosso quarto, aproveitem, por favor. Neste vídeo vou-vos mostrar formas de vocês conseguirem aproveitar esta luz ao máximo e que tipo de fotos é que vocês podem tirar. Vamos utilizar os acessórios, eles são bastante baratos. Se vocês não tiverem em casa, por exemplo, um CD, acho que vocês encontram muito facilmente em casa, e outras coisas como este prisma para vocês criarem efeitos super interessantes e eu vou uh, supor que vocês não têm ninguém em casa para tirar as vossas fotos, por isso este vídeo é de como tirar fotos sozinhas em casa, fotos incríveis ao estilo tumblr, para ver esta luz entrar, por isso se vocês quiserem fotos, inspiração para fotos, ideias para fotos, e como aproveitar esta luz incrível que entra no vosso quarto, é só continuar a ver e espero que gostem. é pegar num CD e vocês conseguem criar -se efeitos de arco íris super interessantes na vossa foto. A única coisa que vocês têm que fazer é que o vosso CD receba luz da fonte de luz, que neste caso é o sol, mas que esteja num ângulo que relata para a vossa cara. Se eu estiver a receber luz mas não apontar a minha cara, não aparece nada como vocês que estão a ver agora. Mas, se eu bater essa luz para mim, vocês veem que eu começo a receber o arco-íris na minha cara. Por isso, para esta primeira ideia, só precisam de se colocar perto da fonte de luz e brincar com a luz no vosso CDR. Podem criar efeitos de arco-íris na vossa cara, em objetos ou até mesmo no fundo das vossas fotos. Outra coisa que vocês podem fazer é rebater a luz para a lenta, escondendo o CD. Se não quiserem utilizar o efeito arco-íris, podem sempre rebater a luz do CD para a vossa lente. O CD vai-vos ajudar a criar vários efeitos de cor. tem estes efeitos de luz azul, como estão a ver agora, e conseguem criar fotos como estas, com vários efeitos de luz e cor. Não se esqueçam que podem simplesmente usar a luz para fotografar. Não é necessário utilizar só de fotografia para tirar uma boa foto. Esta luz já tem uma força enorme e vai-vos ajudar a preencher a vossa foto sem precisarem de recorrer a acessórios extra. Podem tirar fotos de retrato com a luz de lado ou de frente para a pessoa e se por acaso utilizarem esta luz para tirarem fotos, aconselho-vos a adicionar um obstáculo entre a luz e o vosso objeto fotográfico. Não se esqueçam também de aproveitar a luz quase ao fimzinho, em que começa a ficar cada vez mais baixo que vocês não vão ver a partir daqui, é tudo escuro. Esta luz costuma ficar no um bocadinho mais para baixo, por isso eu estou no chão, e só se vocês gostarem de vocês vão conseguir criar aqueles efeitos de tracejado. não sei, aproveitem, aproveitem essa luz que é incrível, aproveitem estes risquinhos nas vossas fotos, que eu acho que é impressionante, e esta seria outra ideia para vocês, mas podem também transformar a luz em desenhos, colocando renda ou algum objeto como obstáculo. Por falar em objetos, se estiverem a pensar em utilizar objetos para fotografar, podem usar esta luz do pôr sol para criar um jogo de luz e sombra com o vosso objeto, ou usar também os reflexos de luz e cor de objetos com transparências, para criar estes efeitos incríveis como veem aqui neste frasco de perfume. Neste momento temos utilizado a luz para iluminar e acionar os efeitos de luz e cor às nossas fotos, mas e se nos colocássemos contra a luz? Para criarem este efeito, assim... Dreamy <risos> Meio desfocado, com cores muito suaves Vocês só precisam de vir para a frente de uma janela A janela está aqui Por isso, o truque para criar este efeito É não deixar a luz entrar completamente deixar la entrar só ligeiramente Ou seja, se eu tapasse a luz Eu ficava escura E atrás ficava bastante mais claro Mas se eu deixar a luz entrar um bocadinho já criei este efeito super interessante nas vossas fotos. Com isto, vocês podem utilizar os acessórios que vocês quiserem para criar efeitos diferentes de... de cor e de luz, por exemplo, o CD também funciona, vocês conseguem criar os efeitos da quiz, novamente, vocês também podem usar o CD sobre a, a lente, caso ela esteja bastante perto de vocês. Vocês também podem usar este tipo de miçangas cristais que rebatam a luz para vocês. Se arranjarem o um maior que este enviem-me por correio. Eu já estava à procura de um destes maior há muito tempo mas ainda só consigo encontrar este e todos os que encontro na internet são bastante caros, por isso se vocês encontrarem um baratinho assim mas maior digam-me que eu compro logo para vos mostrar como aqui no canal. Vocês também podem usar um prisma o prisma é um bocadinho difícil de controlar uh, o arco-íris, mas o que eu gosto de fazer é colocá-lo sobre a lente e ele cria uns efeitos super interessantes de reflexos e de efeitos de luz que eu gosto muito e acho que dão outro ar às fotos. O truque é experimentar imenso. A piada desta experiência é que normalmente esta luz de pôr de sol dura pouquíssimo tempo, por isso vocês vão ter que ser rápidos a tirar as vossas fotos. Antes de chegar a esta luz, tentem pensar no que vão fotografar e que acessórios vão usar. Coloquem tudo perto de vocês e estejam prontos para correr muito e para se divertirem a tirar fotos. Espero que tenham gostado deste vídeo, subscrevam, deixem o vosso comentário e like porque ajuda muito. E é isso, tchau!